ok vamos continuar o temos aqui vamos é uma... ver vamos ver temos aqui a ver isto o dois o dois claro é e cá estamos nós em mais um sítio, agora vamos lá ver, bastantes pessoas. Agora. A cravão. Há cravão. vamos sempre aqui que é cravão. O é que dizer com isto? Algarve do cravão. Furnas de enxofre. Seis de quilômetros. Se pudeste, para ficar tal, tal dos Açores. fiz tal. Pau, pau, pau. Bel, bel, bel. é a galinha ao cesto. E vamos lá. Continuar. É bem, Temos aqui bem, bem, dar, a minha assistente. Minha Ruta Rita. <risos> <risos> <risos> <risos> A Dora Manos a minha, minha fiel assistente. É, ela é a minha management, trata do meu clube de fãs. Ora, e mais aqui mais umas coisas. Vamos lá, mais uma coisa. Olha tudo o que está a fazer Está bem? Está. Está bem? Está. É tripé. É tripe. Boa tarde. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa aqui, Boa noite. Informativos. Para todos os painhos. Passam pausa no vídeo e veem. Todos os painhos. Vamos lá. E yeah. yeah, ali estamos a ver o que está. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá ver o que eu te... manter a máscara. O está a dizer? Algar do Carvão, movimento original. Estamos ver aqui. Gruta Natal. Onde tivemos? Que tivemos aqui, temos aqui também a filmar. Estamos aqui a do Carvão. Algar do, Carvão, o do Caspar, o que temos um o Carvão, Gruta Natal. Pico a esperar. Também tivemos. Temos o vídeo deste: Algar do Carvão, Gruta Natal, Fico a Na Lavou negra. E esse aqui também oh. Mistérios Negros Podem ver todos os vídeos Temos tudo aqui no canal Canal Regional, é o tal canal Vamos lá uma descida Parece o Drácula! Vem ali! É? Parece o Conde Drácula! Drácula! Não pode fazer barulhinho! Porque... Senão isto tem é aquele desnuramento! Vamos lá ver o que é que é! Vamos a chegar ao fundo! Parece que é bom voltar mas vocês vão ver um o que estão a ver! Reparem bem só! Como é que é bonito! Epá, está a chover. É? O que é que acham? E lá embaixo? Algar do Cravão. É o nome aqui deste local. Vai mudar. lugar. Aqui na sítio? Bem engraçado, não é? uma batalhão também com a meia terceiro dos Açores. Estou a tirar Para Para Parece que está a chover aqui ao lado. O que é que temos aqui deste lado? Vamos lá continuar. Ainda continua mas Ainda continua para aquele lado uhum. Bem engraçado Ainda mais lá embaixo De de Não tiro. Não é? para Vamos lá continuar. Lá em baixo neste momento não dá para descer, mas nós temos uma estrela aqui que só tem uma abertura que dá para uma cabeça e molha para tirar. E aquela alma em cima aqui dava muito água. Aquela alta de uma ali, um órgão muito próximo. Estão só a dizer que havia muitos furtos aqui, que estavam a estragar. Por isso colocaram aqui os painéis a proteger. Por isso Depois ali, vamos aqui um para ali, arrancavam os tabletos e a lava e tudo. Vandalizavam isto tudo, né? ao grado do carvão, é então, onde estamos a ver, imagina má ali, Estou tortitos, é lá para cima, bem engraçado, não é? Deixa ver se está sujar, não? Então, vamos, lá. vamos continuar, não sei se... Est... Pode aqui uma pinga. e ver para aquele lado. Muito, Muito engraçado. Boa tarde, Sim. É assim, não há registro de atividade desde. Não vou dizer desde que houve a inovação, não estava a ter a atividade nessa altura. Mas desde que está a ter simbolizado pela necessidade, não há registro de atividade. Desde que está muito simbolizado pela necessidade, não há registro de atividade. Por isso, há atividade vulcânica desde há, há muitos, muitos anos, desde que começou assim. Bem. Muito bonito, não é? Muito o que tem em casa, no vosso telemóvel. O que, é que tu a achar desta gruta? Vale a pena aqui uma visita. Não é? Reparem bem. Nós temos aí no, no continente, Portugal, a gruta de miradares e, e outras grutas que existem para aí, mas a miradares é sempre que se fala mais, mais conhecido. Mas aqui também é muito pena. Agora vem a volta ali por cima em tempos, e e vamos embora. Depois de uma caminhada, já fiz duas caminhadas hoje, e agora acabamos de almoçar, isto está assim um bocado agreste, tem sido uma correria para, para gravações, para vos entreter aí em casa, o nosso canal o vosso canal do Youtube, Almas Adventures, vamos lá continuar. é a visita Uma selfie. Oh. Vamos um beijo, é um forte. Forte. Mas agora Continuemos. É que magnífico, não é? O que acham? Tem mais alguma pinga, não? E a minha mãe é... Ai meu Deus, socorro! Vou falar de Sabrina, coitada. Eu o já vi mais uma vez ele cima E olhar. pues te llamó Step. Vou ficaram um para trás, não se aguentaram. Vamos continuar. É bonito. Só de assistir, viemos dali e descemos. Peguei nenhuma o que era não. Entrando no túnel, é a reta é? é final. Vamos lá embora. Já uh, recordo! Fantasma! Coisa sombrado! Ah, uh. chega, uh, cadê? Vamos já! Subir Não com estes candelabros parece mesmo. quanto. É? patáculo! Né? Depois tinhas o Gastão. 今度は <laughs> Estão a ver? Tivemos aqui a ver isto. O dois. O dois. Qual era, boia? Vamos estar aqui. aqui. Casa de Apoio. Espero que tenham gostado do vídeo, de ver aqui este monumento. Um sítio bastante turístico aqui desde a terceira. Costuma todo o pessoal vir aqui ver. Como podem ver, o parque de estacionamento. Estão a ver? E Vamos agora. Vamos. Obrigado por assistirem, sejam felizes e continuem a acompanhar os vídeos dos Açores.